E muitas pessoas me perguntam por que mico, né? O meu nome na verdade é Jason. E toda sexta-feira, 13, eu ouço a mesma piadinha. Uh, Jason da motocella. O Jason não é o cara da motocella, o Jason é o cara do facão. Não sei se vocês sabem disso também. E é complicado. Uma vez eu perguntei pra minha mãe: mamãe, por que ele escolheu esse nome pra mim? Ela disse, porque desde que tu nasceu, a minha vida é um filme de terror. <risos> aí, eu, eu insisti, mas mãe, por que que tu não botou o nome original Jason? Porque é um filme de terror de baixo orçamento e é brasileirado. <risos> complicado, né? É tipo Walt Disney, e aí vai lá homenagear o cara e bota o nome de Walt Disney. <risos> ah, gente, é complicado.